Toda a estratégia de educação ela é revolucionária, ela é revolucionária porque ela traz conteúdos para mudanças de comportamento, para mudanças que possam revolucionar o seu contexto, o seu contexto social, o seu contexto particular, o seu contexto estrutural, então esse curso é fundamental para garantir com que esses jovens possam transformar os seus locais, seus locais de trabalho, seus locais de vida, para que garantam também nova, nova perspectiva para esses jovens, para essa para essas famílias e para essas comunidades. Tenho certeza que essa terceira edição do curso de Jovens Lideranças vai transformar essas pessoas, vai transformar essas comunidades para a gente garantir com que este país também atinja as metas de 90, 90, 90, para que a gente consiga um dia um Brasil sem HIV.